Olá todo mundo eu sou a Isa e hoje eu ainda não juntei os 40 mil Acabei de subir de nível, vamos para o nível 21 E eu tenho várias coisas legais preparadas hoje Eu sei que eu não tô nem perto dos 40 mil Mas a gente tem outras coisas pra fazer E como vocês estão gostando de assistir The Sims Mobile Eu tô trazendo mais vídeos aqui pra vocês Lembrando que se o vídeo não tiver mais de 100 views Não vai ter outro vídeo Até ter 100 views no caso, né? Mas vamos lá Uma coisa que a gente tem pra fazer é transformar ele O Frederico Calo em... Uh, não sei Agora eu fiquei confusa, ele é uma criança E agora no que... O que, que ele vai se tornar? Abriu o bolinho aqui. Oh! Frederico está pronto para se tornar um adulto. que? Gente, o que? O que? Foi fácil assim? A gente transformou ele num adulto. O que, que é esse bigode? É a Frida reversa. Gente, o que, que é isso? O que, que você está comendo, cara? What the fuck? Ele virou um adulto. Vem cá, chega aqui. Vocês são da mesma altura? O que? que? E por que eu não posso usar ele pra jogar? Ele virou um adulto, mas eu não posso jogar com ele E isso aqui do colega de quarto Vai funcionar? Então tem que fazer esse bagulho Do colega de quarto Pra eu poder jogar com ele Nossa, eu tô muito confusa O que é isso? Ou comprar, né? 1,75 Vamos iniciar uma amizade com ele Eu tô um pouquinho chocada Gente, o Frederico cresceu e foi tão choncho Foi tipo do nada, assim Tô um pouco chocada, vou ter que admitir Ele virou um adulto, eu não sei se eu vou poder Não sei, entendeu? Interagir com ele, ser ele, fazer ele ganhar dinheiro pra casa, eu estou confusa. E não vai ter nada de refazer o quarto dele, não. Agora eles vão ser amigos, mas ele fica com a relação de filho ainda? Deixa eu ver. Mas não, não tem nada. Ai ah, é que a gente tá no meio de um, de um evento, né? Pera aí. No momento eu tô falando com o Frederico. Tá, quando eu clico... Ops, terminei o evento aqui. Vamos fazer uns testes. Pera aí. Quando ele clica aqui, o que que aparece? Filho. Ah, aparece filho. Tá tudo bem, tudo bem. Então o jogo reconhece, a gente reconhece ainda que ele é o nosso filho. Que bom, né? Porque eu tava preocupada já. O que isso significa? Que a gente tem que fazer um negócio do colega de quarto? Que confusão. Olha, eu tô próximo do próximo nível disso. Vamos arrumar a roupa dele, né? Eu esqueci disso. Vamos tirar esse bigodinho da Frida invertida. Como que tira o bigode, por favor? Ah, Agora eu não sei o que era pior. Qual o cabelo? Não, esse é o mesmo. Meu Deus, ele fica bem parecido. Eu adoro genéticas. Comprar cabelo na loja. Hum, deixa eu ver esse. Não gostei. Deixa eu ver esse. Ah, não gostei muito. Ai, que caro! porque eu sempre o que a gente gosta é caro? Ah, vou pôr esse aqui que diz que já tava. Tá bom então. Então fica com isso aí mesmo. Qual vai ser a roupa que a gente vai comprar pra ele? Ai, que fofinha. Será que é muito caro isso? Olha, gente, que bonito que ele ficou. Ah, eu vou comprar. Ih, compramos muito rápido. Aplica transformação, aplica grátis. Porque tá bonito, eu gostei. E agora vai demorar pra subir mais o O que a gente vai fazer agora, o que eu não queria fazer é que ela é uma reformada nesse quarto. A gente só vai adicionar mais algumas coisas, assim, pra fingir que tem alguma coisa, né? Porque eu acho que devemos colocar alguma coisa e mudar as cores. Porque essas são as cores de quando ele era um bebê. E não vai ter nada de refazer o quarto dele, não. Esse aqui que. É a casa inteira dessa cor, né? Meu Deus. Será que a gente coloca mais um verde assim? Um. Nossa, que lindo. Ficou legal, ficou legal. Agora o chão. É muito caro isso? Ah, até que não. Ah, eu gostei. Vou comprar. Beleza. Ai, tem mais coisa para mudar, né? <risos> Ai, socorro! Eu não gosto de decorar. Olha isso que eu tenho. Ah, vou colocar aqui só de oas. Porque eu nem sabia que eu tinha isso. Nossa, ficou nada a ver. Tudo bem, tá tudo ótimo. Nossa, eles querem concluir uma história de relacionamento. Eu queria saber se ele e a Salete já têm a história concluída. Não, eles são no 8. Ah, eu descobri que também que tem como aposentar um dos teens. Eu não sei o que acontece quando aposenta, mas não tô muito afim. Agora. Então, esse foi o vídeo, gente. O Fred cresceu isso, sei lá, é a primeira, coisa, a primeira vez que eu fiz isso. Então, é legal deixar aqui registrado pra vocês, que também estão um pouco perdidos, que eu percebi que vocês estão um pouco perdidos no meu vídeo de criança não cresce. E eu espero que vocês consigam sanar suas dúvidas, qualquer coisa, deixe aqui nos comentários. Se eu não souber responder, alguém vai responder. Tchau!